Todos nós vivemos determinados ciclos da nossa vida, né? Fala em 7, 14, 21, 28, por aí. É... Eu passei por um ciclo desse e eu vivia me questionando, ah, eu preciso encontrar a minha alma gêmea, eu quero a minha alma gêmea. Nossa, eu preciso viver com uma pessoa que seja minha alma gêmea. E claro, eu casei, é, tive, tivemos filhas maravilhosas e tudo mais. Mas eu te pergunto hoje, é, existe alma gêmea? Olha, eu vou dizer que é pura fantasia, e é verdade, é pura fantasia. Há uma ilusão que, que pode te levar, muitas vezes, muitas mulheres fala, falaram isso no consultório, pode te levar a uma forte decepção. Deixa eu te perguntar, fazer mais uma pergunta. Realmente você acredita em alma gêmea? Ou acreditou e se deu, se deu bem? Olá, eu sou o professor Antônio Biz e nesse vídeo sou ativista quântico para psicólogo, e sou feliz nesse momento, e eu vou falar nesse vídeo, vamos conversar nesse vídeo sobre alma gêmea. Sabe-se que eu cheguei até a acreditar que isso era possível. Um dia encontrar a alma gêmea, aquela que ia me fazer feliz até para a eternidade, né? onde não teríamos problemas, pois éramos idênticos e tudo, tudo era perfeito. Bobagem. É ilusão que colocaram na minha mente, que talvez colocaram na sua mente. Mas tem gente que ainda acredita na possibilidade como se fosse é, um ganhador na Mega Sena alma gêmea, aquela pessoa que pensa, que fala, que age tudo igual a você, que tudo dá certo em tudo, nossa, eu penso como que a vida seria inócua, né? sem sentido, sem alegria, sem amor, sei lá, penso nada agradável porque tudo é igual, tudo é igual, tudo é igual, nossa, não, seria, não teria surpresa nenhuma durante o dia, era tudo, tudo no piloto automático. Afinal de contas, são almas gêmeas. Então, alma gêmea não existe? Não. Como para psicólogo estudioso em relacionamento, o que existe são pessoas que têm certa afinidade. Energia semelhante se atrai. Há um sincronismo energético, já que tudo é energia. Semelhante se atrai, tá aí na... Na física quântica, né? na lei da atração. Como? Bem, se eu quero uma pessoa para conviver comigo, que tenha determinados predicados, eu preciso viver em mim primeiro esses predicados. Eu preciso ter no meu interior aquilo que eu gostaria de atrair. Como que eu vou atrair alguém dos meus sonhos, se eu não tenho energia da qual eu quero atrair? Primeiro eu, depois o outro. Eu preciso sentir o que eu quero para emanar para o universo uma energia que eu quero que ele me devolva através de uma outra pessoa, para eu atrair. Então a alma gêmea é a pessoa que eu atraio pela minha energia, por aquilo que eu sou, que eu sinto. Portanto, tudo está em mim primeiro. Eu sempre digo que relacionamento é um processo, é uma ciência, não é um presente que vem embrulhado é, como se fosse um, um, um presente, realmente um pacote pronto para você no dia do seu aniversário. Alma gêmea, você vai construindo aos poucos. E é durante a sua caminhada que você vai sentindo e construindo a sua alma gêmea. Ambos num objetivo de evolução numa energia poderosa. Aí é possível você atrair uma pessoa semelhante que já está dentro de você. A gêmea é você estar no processo de amadurecimento emocional. E num equilíbrio mental, onde a consciência é um fator preponderante nas suas decisões. A pessoa chegou no meu consultório, a mulher. Falou da necessidade de ter um parceiro. Eu perguntei para ela que tipo de parceiro que ela queria e ela foi descrevendo o parceiro. Eu, vi, eu falei para ela assim, eu perguntei, mas esse parceiro está no seu coração? Esse parceiro está vivendo dentro de você? Você sente isso em você? Não, eu só estou pensando, vai ter dificuldade. É importante salientar aqui a busca do seu autoconhecimento. Entender como é que é o processo, como é que é a mecânica quântica para atrair a sua alma gêmea, entre aspas. Quanto mais você se conhece, mais segurança interna você tem para fazer as suas escolhas. Essas escolhas determinam quem somos, quem está ao nosso lado como parceiro ou parceiro de caminhada. Na verdade, a alma gêmea está dentro de você. Você estabelece conscientemente o que quer e a forma como quer. O universo sempre vai dizer sim para você. Sempre vai concordar com a sua decisão. Portanto, esperar que a alma gêmea apareça é uma ilusão. O que vai aparecer, o que vai se aproximar de você, é o que você vibra no seu interior. A sua energia, a sua essência, determina quem vai estar ao seu lado. Alma gêmea, é você. Atraia a pessoa que está dentro de você, se você é uma pessoa do bem, de uma energia positiva, uma pessoa de uma saúde quântica, uma pessoa feliz, com certeza vai aparecer alguém do mesmo nível energético, porque onde a luz, a treva não consegue penetrar, agora se você vive numa energia negativa, é uma pessoa que reclama, que julga, vai atrair alguém do mesmo nível, A alma gêmea, é você do seu interior, da sua energia, da sua vibração, da sua felicidade. Espero ter colaborado na sua evolução. Se não, me perdoe. Assine meu canal no YouTube, faça um comentário, dê um like, compartilhe se for o caso. Né? Um abraço carinhoso, Namaskar e até o próximo vídeo.